Retomamos estas cimeiras na segunda visita que, em poucos meses, o Presidente Lula faz a Portugal e na primeira visita que o Presidente Lula faz à Europa. Para termos bem a noção do que é que significou estes anos de interrupção destes contactos, talvez o melhor exemplo é o facto de só na próxima segunda-feira ser entregue a Chico Duarte da Holanda o Prémio Camões que ganhou há quatro anos atrás, em 2019. Viramos por isso uma página, e simbolicamente fazemos na data em que, com grande sentido de amizade a Portugal, o Presidente Lula da Silva escolheu. Quando cá veio e propus que retomássemos as nossas cimeiras, o Presidente Lula disse vai ser no dia 22 de Abril, porque foi o dia em que em 1500 os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. E, portanto, é nesse dia de reencontro que retomamos estas cimeiras. E, como vimos, com a assinatura destes 13 de instrumentos, temos muita matéria para trabalhar em conjunto.